Olá a todos, uma reflexão para os filhos, não só para os filhos, mas para todos nós, no dia em que eu não poder mais ir até você, não se esqueça de vir até a mim, se um dia eu não puder lembrar seu nome, venha me lembrar quem você é. Se um dia eu não puder expressar meu orgulho e amor por você, apenas sinta que em minha alma nada disso se perdeu, você continua e continuará sendo as partes mais importantes da minha vida, pois eu te gerei. Canal 3FGS, reflita sobre esta mensagem, Jesus Cristo está voltando, amém, obrigado a todos, que Deus nos abençoe.